Nesse terceiro programa Conexões da TV Campus, onde o nosso tema é alimentação consciente, vamos tratar de um assunto intrigante. Nosso organismo é uma máquina perfeita, mas quando olhamos no espelho, sempre achamos que tem alguma coisa fora do lugar. Um, eu sou a professora Neila Richards, do Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos e hoje estamos com a doutora Patrícia Chagas, que é do Departamento de Nutrição e Alimentação do Campus Palmeira das Missões. Patrícia, é um prazer muito grande recebê-la hoje aqui no, nesse programa e nós vamos falar então de low carb, proteínas e low fat. Patrícia, obrigado pela sua presença e... Vamos tratar desse tema muito intrigante. Eu que agradeço, né? é uma honra participar deste programa e muito obrigada pelo convite. Né? Uh, Patrícia, os carboidratos, eles são conhecidos é, por, às vezes, aumentar o nosso peso, principalmente quando a gente come o que não deve, né? Então, gostaria de saber é, sobre a dieta mesmo low carb, a low fat, é, como, como definir esse tipo de dieta, né? E ela serve para qualquer pessoa? Tá, bem, então assim, professora Neila, uh, vamos começar falando, né, uh, uma, uma coisa importante, né, para os nossos telespectadores não são os carboidratos os responsáveis pelo nosso aumento de peso. Na verdade, nós aumentamos o peso porque nós consumimos além do que a gente precisa, né? Ou não praticamos atividade física, então vamos ter que, que, que pensar como se fosse uma gangorra, né? Então, se a gente consumir alimentos em demasia e a gente não gastar, a gente vai aumentar o peso. Se a gente consumir, né? Uma alimentação, exatamente o que a gente precisa, a gente vai manter o peso. E se a gente consumir menos, a gente vai emagrecer. Ah, então isso é uma coisa importante. O que é a dieta low carb que a gente fala? Né? Para os nossos telespectadores entenderem, a, gente, a recomendação né, em geral do consumo de carboidratos adequada né numa dieta seria em torno de 50% a 60%. Abaixo de 50%, a gente diz que é uma dieta né, com baixa injeção de carboidratos. Então, por exemplo, uma dieta com 40% de carboidratos é uma low carb, com 30% é uma low carb e com 20% é uma low carb. Entretanto, aqui hoje, a gente vai focar um pouquinho mais nessa dieta mais restritiva, que é aquela com 20% de carboidratos. Né? é uma dieta restritiva mesmo, tá, professora Neila? É, essa dieta com 20% de carboidratos. Geralmente, as pessoas assim, muitas pessoas fazem é considerada como se fosse para mim. Eu considero, né, uma dieta da moda, uhum. tá? Por que, que eu considero uma dieta da moda? Porque ela não faz uma reeducação com a pessoa, a pessoa vai lá, ela quer emagrecer e ela pode consumir assim, uma quantidade de proteína animal, de gordura à vontade. Então, o que, que, que, que faz essa dieta? Né? Como é que é essa dieta? Nessa dieta, eles não consomem frutas, não consomem verduras, que é extremamente importante. Nós não podemos passar o nosso dia sem consumir frutas e verduras. Tá? Uh, e nessa dieta, eles não consomem. E eles podem consumir, por exemplo, no café da manhã, a quantidade de ovos que eles querem, podem botar nata, podem botar bacon. É uma dieta realmente assim, a no meu ponto de vista, é preocupante, né? Entretanto, alguns anos atrás, saíram alguns estudos, alguns ensaios clínicos, né? O que, que é um ensaio clínico, né, para os nossos telespectadores ficarem sabendo? É aquela, aquele, aquele estudo em que a gente fornece para alguns pacientes, algum tipo, né, que verifica o, o percentual, por exemplo, a dieta de, algum, de uma população e compara com a dieta de outra população, tá? Então esses estudos mostraram assim uma dieta low carb, que é uma dieta então essa dieta restritiva com 20% né, de, de carboidrato, contra uma outra dieta, né, com uma dieta low fat, por exemplo, né, que a low fat é uma dieta com 30% mais ou menos, com, de, de do percentual de gordura, de gordura que é considerado normal, tá? E o que, que se viu, né? se viu que essa dieta low-carb, ela realmente reduz o peso das pessoas, né? E aí tu fica pensando, como é que pode reduzir o peso das pessoas? Bom, ela reduz o peso das pessoas porque ela tem uma restrição muito importante de carboidratos. E aí o que o organismo faz? Ele tira daquilo que é fonte de reserva do, do organismo. Então ele realmente vai perder peso, né? Ele vai perder peso e esses estudos mostraram alguns aspectos interessantes, assim que nós temos, por exemplo, né, alguns marcadores de risco cardiovascular, né? Uh, que, quais seriam esses marcadores? Que a gente diz, ah, é o nosso perfil lipídico. Então o pessoal que faz check-up geralmente faz, né? Uh, né? Avalia o exame ali de LDL, de HDL, de triglicerídeos, colesterol total. E essa dieta low carb, infelizmente, eu já digo infelizmente, tá? Ela tem uh, até, né, consegue fazer com que as pessoas que acabam aderindo a esse, a esse padrão dietético, uh, aumentem um pouquinho o HDL, que seria o nosso colesterol bom, né, de fator de proteção. Entretanto, aumenta também muito o colesterol ruim, que é o LDL. Então, para as pessoas entenderem, e os triglicerídeos, que são fontes de reserva, essa dieta, nesse né, padrão dietético, acaba reduzindo. Por quê? Porque como a pessoa não consome quase carboidrato, vai ter que tirar reserva do organismo e, na, na sequência, vai acabar reduzindo também os triglicerídeos, tá? Entretanto, professora Neila, hum, a gente só tem estudos, assim, ó, esses ensaios clínicos de um e dois anos de acompanhamento. E após seis meses, a gente vê que esta dieta também, ela já não tem uma diferença muito importante, um impacto tão importante no peso quando a gente compara com outras dietas, certo? E por que que, pra mim, eu acho preocupante, né? Por quê? Porque nós temos que ter, por exemplo, não tem frutas e verduras. Imagina não consumir frutas e verduras. Então, tem um ensaio. Eu desconheço estudos, assim, por muito mais tempo, né? E que, por exemplo, nós não temos, nós só temos o, o, o estu, os resultados no perfil lipídico. Só que não é o perfil lipídico somente que faz com que, que, ah, o perfil lipídico ali reduziu, eu não vou ter infarto e derrame. Não, não é isso, né? Na verdade, todos nós, por exemplo, nascemos com as nossas artérias limpinhas. Então, quando a gente nasce, a gente não tem aterosclerose, o pessoal deve estar em casa, assim, pensando, o que é aterosclerose, né? Aterosclerose é uma doença crônica, então, multifatorial, por vários fatores, né, pelo estilo de vida, que a gente realmente, assim, tem desde criança, e que a gente vai, né, fazendo com que, né, por exemplo, pode ser alimentação, pode ser a gordura, né, em demasia. Pode ser porcariazitos. Pode, geralmente, né? né? <risos> que vai, e aqui, por exemplo, assim, a gordura saturada, né? A gordura saturada proveniente de alimentos de origem animal em excesso, o que que ela vai acontecer, né? Ela vai realmente, ela consegue atravessar mais facilmente a barreira das artérias, se deposita dentro dos vasos e vai criando as placas, que né, as pessoas já devem saber, ah, e as placas, né, de aterosclerose, e aquilo vai crescendo. No início do processo de aterosclerose, professora Neila o vaso, ele é elástico. Então, vai criando a placa e o vaso vai Consigo se alargando. Dilatar. É, exatamente, exatamente, vai se dilatando. Só que ele não se dilata, ele, existe um limite máximo, exatamente, de elasticidade. Depois essa placa começa a crescer e aí o sangue começa a ter um pouco de dificuldade de passar. Algumas vezes as pessoas sentem dor, né? Sentem. Aí né, o que a gente diz que ah, a pessoa está com angina, procura o cardiologista, acaba fazendo cateterismo, acaba colocando um estente, fazendo uma angioplastia. Entretanto, nem sempre as pessoas sentem dor. Então quem está nos assistindo, por exemplo, por exemplo, eu, eu devo ter placas, tu deve ter placas, ah, só que a gente, todos nós temos, né? <risos> Aos 15 anos de idade, professora Neila, nós já temos placas bem importantes, assim, uma classificação, porque as placas elas têm classificações, né? Então já se vê um processo de aterosclerose bem importante nas pessoas. Então veja que a idade é o fator de impacto mais importante para a gente ter infarto e derrame. né? Por quê? Porque como a gente nasce com as artérias limpinhas e isso está relacionado ao estilo de vida, ao longo da vida, quanto mais a gente vive, né? mas provavelmente a gente vai ter, né, placas. Se a gente não se cuidar, se a gente consumir, né, se a gente fizer, uh, tiver uma dieta assim que eu digo, né, com um percentual muito grande de gordura, ela pode naquele momento reduzir o perfil lipídico. Mas e será? Como é que ficam as artérias? Será que a gente não está formando mais um processo, né, de aterosclerose mais intenso? Então tem um estudo experimental. Né? Estudo experimental, quando a gente fala, não é com humanos, né? são com animais. Então eles fizeram um estudo assim, muito, muito legal mesmo, um, acho que já faz uns, uns 10 anos atrás, que mostraram, uh, por exemplo, eles pegaram o, uma gordura saturada do tipo do ácido graxo mirístico, que é um dos ácidos graxos saturados que mais influenciam. Né? Ele é aterogênico, que, né, que promove essas placas. E comparou duas dietas com um percentual de 20% de carboidratos e 40 e poucos por cento de gordura. E uma outra com 40 e poucos por cento de gordura. O mesmo percentual entre um e outro, só que com uma, um percentual maior de carboidratos. tá? E o que, que eles viram? No perfil lipídico, as duas dietas alteraram a mesma coisa. Entretanto, aquela que tinha maior restrição de carboidratos, que é a dieta low carb, ela aumentou o processo de aterosclerose e isso né, deu um ponto de interrogação nos pesquisadores o que que aconteceu o que que aconteceu de diferente então eles viram que nesse estudo as células progenitoras endoteliais foram reduzidas em 80 e poucos por cento a sua função né o que, que são essas células são a capacidade de reparação tecidual então por exemplo se a célula precisa ali se reparar um processo né por exemplo um processo de aterosclerose alguma coisa ela vai diminuir a sua capacidade. Então, eu questiono os telespectadores, será que vale a pena fazer uma a dieta? gente fazer uma dieta dessas? Né? Patrícia, então, o um cuidado tem que começar quando é pequeno ainda, de Sim, criança. Sim, professora Neia é. desde pequeno. Na verdade, hoje a gente fala que até a saúde da mãe, né? Hum influencia né, na vida e na saúde do filho. Né? Porque antes da mamãe engravidar, isso também já está né, relacionado. A amamentação, por exemplo. A amamentação exclusiva nos primeiros seis meses é super importante. Os bebês que são amamentados no peito, hum, já se sabe né, que essas pessoas acabam tendo um benefício né, na sua vida adulta no melhor, uh, embora eles tenham lá na, também na fase de bebê um perfilipídico um pouquinho mais elevado, uma proteção, proteção né, maior. maior na vida adulta? O assunto é, é difícil, né? é difícil e para nós que trabalhamos diretamente com alimentos é difícil convencer a pessoa a ter uma dieta, uma dieta balanceada, né? mas a gente tenta. Uhum. É, Bom, nosso assunto hoje são as dietas low carb, low fat e proteínas com a doutora Patrícia Chagas, professora associada do Departamento de Alimentos e Nutrição do Camp UFSM Palmeira das Missões. Vamos para um rápido intervalo e seguimos depois com a nossa conversa. Voltamos com o programa Conexões com a doutora Patrícia Chagas e o nosso assunto hoje é dietas low carb, low fat e proteínas. Doutora Patrícia, a dieta low carb é uma versão mais leve da dieta cetogênica? que surgiu ali nos anos 20 para até pessoas é, epiléticas né? Uhum. e ela foi evoluindo. E ali na, na década de 60 se descobriu que era uma dieta que perdia peso. O que eu quero perguntar é o seguinte, todo mundo pode fazer? Existe algum prejuízo para as pessoas? Quando é. fazem essa dieta? Olha, na verdade é assim, professora Neila, a dieta uh, low carb mesmo, essa com 20% de, de carboidratos, né, com uma restrição importante, é o que a gente chama de uma dieta cetogênica. Para os pacientes epiléticos, aqueles que realmente, assim, a gente faz uh, até, utiliza essa dieta naqueles uh, pacientes que não conseguem, com a medicação, controlar a quantidade de convulsões mas são indicações realmente pontuais, pontuais né, em casos sim. assim também muito extremos. Entretanto, para a gente utilizar essa dieta como um padrão dietético para promoção da longevidade, no meu ponto de vista, não é adequado. Por quê? Porque modificar o perfil lipídico por um período, num né, um, um curto espaço de tempo, não quer dizer que isso traga benefícios para o organismo, como a gente viu no, no bloco anterior, né. Pode ser que a gente aumente o nosso processo de aterosclerose, né? Como a gente viu em alguns estudos experimentais, porque isso nós não temos em humanos. Então, particularmente, eu não oriento. E o que a gente, assim, ó, eu tenho estudado muito sobre longevidade, né? O que eu tenho visto, assim, o quanto mais eu estudo, professora Neila, mais eu vejo que, infelizmente, não existe uma pílula mágica. Porque eu gostaria também se tivesse, ah, também. né? Se tivesse um, um alimento em especial, né? só aquele alimento que tudo nos trouxesse saúde, que fizesse a gente viver 100 anos, super saudável, eu também gostaria. Mas o que realmente promove a é longevidade. O que faz a gente realmente né, viver bastante com qualidade de vida é a moderação. Então assim, ó, nós precisamos ter um padrão dietético saudável. O que, que seria isso? Por exemplo, muitas pessoas acham que a gente não deve consumir leite. O leite é importantíssimo. A gente deve consumir em torno de três porções ao dia de leite, de produtos lácteos, né? Então pode ser o leite, pode ser o queijo, né pode ser o iogurte, certo? Carne... A gente tem que consumir todo dia. O que é a carne? Ah, é a carne, pode ser o frango, né? Pode ser o gado, pode ser o peixe, né? Preferencialmente que a gente possa consumir peixe duas vezes por semana, embora aqui no Brasil a gente não consuma, né? Tanto é difícil, assim. Né? Mas a gente tem visto, por exemplo, tem um padrão dietético, né? Que é a Mind Diet, que tem sido associado com um padrão dietético mais parecido que a gente poderia fazer aqui no Brasil, né? E essa dieta tem realmente efeitos importantes na saúde. E essa dieta a gente consegue utilizar quatro vezes por semana a carne vermelha. Então, se a gente fizer a restrição da carne vermelha algumas vezes por semana, e utilizar mais carnes brancas, né, isso já vai ser adequado. Por exemplo, consumir arroz, feijão, ou uma massa, né, ou uma batata, é, ou uma lentilha junto com arroz e feijão, né, Salada, né? três, quatro tipos de vegetais frutas. diferentes, as frutas no café da manhã, nos lanches. Né? Isso é uma alimentação saudável. Esse tipo de padrão de dieta é que realmente promove a longevidade. Patrícia, mas é, por exemplo, é, eu, não, eu, não faço, eu nunca fiz dieta porque eu tomo muito leite. Tá bem. Né? Muito leite, então o leite tá ajuda, bem. ajuda no controle de peso, uhum. mas é, existe assim, é, eu percebo que às vezes a pessoa faz uma dieta, ela inicialmente ela perde muito peso, depois ela estaciona e depois ela volta a engordar um pouquinho. É, na verdade isso que a gente fala assim e tem os estudos que mostram com as dietas restritivas, que é o caso da dieta que a gente está comentando. A dieta low carb com 20% de carboidratos que restringe frutas e verduras, essa é uma dieta restritiva. Essa, uh, o que, que a gente tem visto né? de, de pessoas que restringem uh, demais. A, demais, assim, ah, eu, por exemplo, estou fazendo dieta, então assim, essa semana eu não vou comer pão, eu não vou comer massa, eu não vou comer arroz, nada de carboidrato. Essa pessoa vai emagrecer mas ela não está se reeducando. E não e vai eu... ser feliz, né? Não, nem é assim. O, uh, professora Neyla é que as pessoas querem emagrecer, elas emagrecem. Sim. Só que depois existe realmente esse efeito rebote. A gente vê as pessoas aumentando mais o peso, Por quê? porque elas não, não se reeducaram. Então elas não sabem que tem que reduzir a quantidade. E aí como elas ficaram aquele período todo sem, o que, que acontece? Agora eu vou comer bastante, porque eu já emagreci, e ultrapassam. Então isso não é saudável. Né? Isso realmente a gente tem que modificar. Patrícia, antes de nós falarmos da proteína, gostaria de te perguntar se o exercício físico ajuda nesse processo de manutenção de peso ou mesmo emagrecimento? Com certeza, né? A gente sempre fala em estilo de vida. Estilo de vida a gente inclui, então, dieta e atividade física, né? Então todas as pessoas deveriam fazer, segundo a Organização Mundial da Saúde, 150 minutos de atividade física. Né, por semana. Então assim, ó, né, o pessoal que está assim nos assistindo, será 150? que fizeram 150 minutos de atividade física já essa semana? Tem semana que né? não dá, não ah, tem como. É. Semana de prova é impossível. É, é né? importante, professora Neyla. Então assim, essas pessoas, né, todos nós devemos procurar os educadores físicos né, para receber a orientação em relação à atividade física e o profissional nutricionista para receber a orientação em relação à alimentação. Né? Esse seria o mais adequado. É, Patrícia, agora falando um pouco de proteínas. Proteínas de origem animal ou proteínas de origem vegetal? Ah, é uma boa pergunta, professora Ney. Eu Vou lhe dizer que recentemente eu estive no Congresso Brasileiro né, de Cardiologia em Porto Alegre e se discutiu muito alguns estudos que saíram recentemente. Né? Então, o estudo PUR e o estudo ARIC. Né? E eles trataram desse assunto. O que, que a gente viu no estudo ARIC? Né? Que tanto consumo demasiado de carboidratos, acima de 70%, né? então lembrando assim os nossos telespectadores, entre 50% e 60% é o recomendado. Então, acima de 70% aumenta mortalidade. E abaixo de 40%, quanto mais restringe carboidrato, mais aumenta a mortalidade. É o que a gente chama de um U. Então, assim, ó, o pessoal que está nos assistindo pode imaginar um U. Quem consome 50% a 60% tem menor mortalidade. Começa a reduzir muito carboidrato, aumenta a mortalidade. Aumenta, além de 70%, aumenta a mortalidade também. E aí a gente entra novamente naquele pensamento. O que a gente promove, então, longevidade, que a gente restringe, que a gente reduz mortalidade, que é o desfecho mais importante para nós. Né? O que, que nós queremos fazer tendo uma alimentação saudável? A gente quer reduzir morte. Morte. A gente quer reduzir morte cardiovascular. O que significa isso? Significa a gente reduzir né, a morte por infarto, por derrame, que é a principal causa de morte aqui no Brasil e no mundo. Sim. Né? Então, assim, ó, uh, o, o que, que esse estudo vem a nos mostrar? Que realmente nós temos que ter uma dieta... Balancear. Balanceada. Balanceada. E isso também com proteínas de origem animal e ah, proteínas sim. de origem vegetal. Isso. Você disse, né, é. no, no outro bloco, sobre proteínas de origem animal. Isso. Eu adoro carne é. e adoro leite. Tá, isso é uma coisa importante. Olha só. Esse estudo, o mesmo Ari que falou, né, que ele mostra. Quando a gente, por exemplo, quer fazer uma dieta, eu quero modificar então, tirar, reduzir a quantidade de carboidratos e aumentar, então, a quantidade de proteína. Ok, a gente faz isso no, no, no dia a dia, né? O que, que o estudo mostrou? Quando a gente modifica o carboidrato por proteína animal, ou seja, além daquele, daquela quantidade de leites e carnes que a gente consome ao dia, aumentar né, essa, quantidade, essa quantidade, isso aumenta a mortalidade. Ai. Então, isso é uma coisa importante, professora Neila, assim, ó, não é para os telespectadores ficarem apavorados assim, então, eu tenho que reduzir o leite e carne. Não é o excesso de carnes, o excesso dessa quantidade. E nós aqui consumimos muito, né? A gente poderia consumir, por exemplo, a gente tem que consumir uma porção de carne por dia. Quantas porções a gente consome? Pois é, né? principalmente num churrasco, né? É, mas assim, ó, o churrasco, professora Neila, se for uma vez por semana e a gente tiver uma, né, um estilo de vida adequado, isso não vai impactar muito, muito na nossa vida. O que impacta realmente na nossa vida é o dia a dia, uhum. é o que a gente faz todos os dias. Então lembrar daquela gangorra, né? Do equilíbrio. Do equilíbrio. Mesmo. equilíbrio. Uhum. Se eu tem dias que a gente vai ultrapassar um pouquinho a quantidade, né? De, de, de seja de carboidratos outros os dias de proteínas, Sim. o que não pode ser o excesso todos os dias. E também esse estudo mostrou que quando eu passo a quantidade, de, quando eu uh, modifico a quantidade de carboidratos por proteína vegetal né, então proveniente de frutas e vegetais, eu reduzo a mortalidade, ou seja, um fator de proteção. Então isso é uma coisa importante para as pessoas. Por isso, assim, hoje pensando na dieta low carb, né, que é aquela que a gente tira carboidratos e coloca praticamente à vontade nata, creme de leite, carnes, ovos, e isso a gente estaria com certeza, por esse estudo, né, Uh, aumentando, aumentando o risco é, de morte. Patrícia, mas a notícia boa é. é que eu posso uma vez por semana sair do escopo. Na verdade assim, professora Neila, não existe assim só uma, vez por, uma semana. vez por semana. É é assim, ó, é o dia, o dia a dia. dia. É o nosso estilo de vida ao longo da vida. E isso é uma coisa importante assim, porque quanto mais, né, como eu falei, quanto mais eu estudo eu vejo que é a moderação sim a moderação, é a, moderação é a qualidade de vida é, é o exercício físico é exatamente né? é, é, é o baixo nível de estresse que às vezes a gente não é. consegue pois mas é tentar assim. eu manter eu brinco eu brinco com os meus alunos eu digo para eles assim pessoal a chave do sucesso e a longevidade é a moderação a moderação em tudo professora Neila por exemplo a moderação no trabalho trabalhar demais as pessoas perdem saúde as pessoas não conseguem dormir de noite, ficam super agitadas. Consumir alimentos em demasia vai predispor obesidade. A obesidade vem e predispõe as doenças crônicas, né? O que, que são as doenças crônicas? Então diabetes, hipertensão, dislipidemias E acaba aumentando a incidência de infarto e de derrame, né? Uh, se a gente também, até o brinco, também, amar demais também, também. faz sofrer. Sim, então, assim, a obsessão. Ó, pessoal, né? é. A chave do sucesso é a moderação. E é isso que a gente realmente deve perseguir ao longo da vida, né? Moderar, Moderar. Né? A gente trabalhar durante o dia, mas também chegar em casa, né, de tardzinha, à noite, aproveitar a família, tomar um chimarrão, conversar, fazer as refeições, né? Junto com as pessoas que nós amamos, né? Fazer as refeições em casa. Então, o nosso guia alimentar, né, que saiu Há alguns anos, recentemente, mostra que nós devíamos preparar mais as alimentações em casa, em casa. junto à família. E de preferência uhum. sem a televisão ligada. É, a televisão né? não sem é recomendada. Sim, né? porque muitas vezes você está comendo e assistindo televisão, você não sabe o que você está comendo, não. você não sabe se você está mastigando direito, né? então uhum. a televisão às vezes atrapalha. É, na verdade, assim atrapalha bastante. Tem algumas perguntas que em alguns estudos fizeram para algumas pessoas em frente à televisão. Ah, e como é que estava o sabor? Bah, nem senti. Ao final, né já tinham consumido quase toda a alimentação e não tinham e não sentido, tinha sentido o sabor. sabor. Por quê? Porque estavam prestando atenção na, né, televisão. na televisão e nem sentindo exatamente o que estavam fazendo, que era comendo, né se alimentando. né Se alimentar é um ato de prazer, é um ato muito importante, a professora Neila e a gente deve fazer realmente, né, de uma forma uh, o mais tranquila, mais tranquila, ah. né, o mais tranquilo possível, é, né? com certeza. Né? Isso é Patrícia, importante. só, só perguntando ainda um pouco da proteína. O, ah, agora no mercado tem muitos produtos proteicos. Ah, né? sim, O que é. você acha dessa alimentação hoje com esse excesso de proteína? Pode causar algum prejuízo ao nosso organismo? Sim, professora Neila, na verdade, assim, ó. As pessoas para utilizarem esses produtos deve ter alguma indicação. Então, elas devem utilizar esses produtos se elas foram na nutricionista, por exemplo, uma atleta, né? Que daqui a pouco pela a alimentação balanceada durante o dia, não consegue a quantidade de proteína necessária, que a proteína também, ela atua no organismo né, de uma forma importante, por exemplo, para proteção às doenças, né, também atua também na, na, na contração muscular, é importante então para alguns atletas, mas uh, a nutricionista vai ser capaz de avaliar individualmente para este atleta a quantidade de proteína que deve consumir. E se ela achar necessário, ela pode realmente né, uh, orientar. Entretanto, para as pessoas que não são atletas, uma dieta balanceada supriria a quantidade, né? Uma dieta balanceada, a quantidade de nutrientes que a gente e vitaminas ao dia. E a gente não precisaria desses excessos. Até porque, eu não sei se o pessoal sabe, mas a gente não faz reserva de proteína, né? Então, assim, o que a gente consumir em excesso de proteína, na verdade, a gente vai eliminar, né? E a gente vai fazer só o nosso rim trabalhar bastante. E essa é uma preocupação, inclusive, alguns anos atrás, né, da Sociedade Brasileira de Hipertensão, né, que colocou, de nefrologia, que colocou no jornal, né, um grande jornal de, aqui do Rio Grande do Sul, Uh, mostrando que talvez a gente tenha no futuro um excesso né, de insuficiência renal, assim, uma prevalência muito maior do que hoje, Intensão, pelo excesso em função da quantidade de proteínas que as pessoas vêm consumindo. isso me preocupa mesmo. As pessoas consomem, por exemplo, quatro, cinco ovos ao dia algumas pessoas consomem. Uh, professora Neyla, se a gente for pensar, por exemplo, quatro ovos ao dia são mil miligramas de colesterol. É uma quantidade muito grande. Muito Embora grande. o ovo seja um alimento é sensacional, sim, sim. né? É um alimento barato, é um alimento assim que tem assim, ó, assim todos os nutrientes que a gente precisa. É importante, sim, mas... só que ele não pode ser consumido em excesso. É. E preferencialmente nem todos os dias. É, é isso, isso não é porque ele passou de vilão para mocinho não, que eu não. tenho que consumir é. tanto. Né? Exatamente. E é interessante, né Patrícia? Porque são duas coisas que a gente não armazena. Proteína e saúde. Ah, né? pois então, é. a saúde não tem como fazer poupança. Não adianta eu fazer exercícios físicos e, e falar, não, eu estou prevenindo o meu futuro. A prevenção do futuro é todos os dias. É verdade. É. Na verdade, assim, ó, a nossa vida... E a saúde são, são bênçãos que a gente tem, né? Sim. Então acho que a gente deve preservar, porque viver é muito bom, professora Neyla. É né Então é assim, ó, e viver sem saúde, sem saúde a gente não vive, é. não vive bem. Então a gente deve realmente se cuidar. E a gente só vai ter saúde realmente se a gente tiver né, moderação em tudo e se a gente tiver um bom estilo de vida. Sem isso é meio difícil. É verdade. É, doutora Patrícia, muito obrigada por ter estado conosco aqui hoje. É, o assunto foi extremamente esclarecedor, sabemos o que temos que fazer agora. Só precisamos concentração e foco, né? Com certeza. Professora Neila, muito grata pelo convite, é uma satisfação e um honra estar aqui. Muito obrigada. O programa Conexões fica por aqui. Agradecemos a, a companhia de vocês e até o próximo.